Salve, Maria de Jó. joga flore no caminho, Não me deixa andar sozinho, Neste mundo de meu Deus. jovem joga flore no caminho, Não me deixa andar sozinho, Neste mundo de meu Deus. Você, que é uma rainha, Mas deixou tudo que tinha, Pra viver com os prebeus Você, que é uma rainha Mas deixou tudo que tinha Pra viver com os prebeus Linda, formosa e vaidosa Traz no cabelo uma rosa Que alguém lhe ofereceu Morena, quem me contou foi um jombo Você é a maré de jovem Para nós, tu és mulambo Deixa ela dançar Ela é Maria Mulambo Aqui em qualquer lugar Vou oh, abrir a rota Deixa ela dançar Ela é Maria Mulambo Aqui em qualquer lugar ô oh, jovem Jove, joga flores no caminho Não me deixa andar sozinho Neste mundo de meu Deus Você Que é uma rainha. Mas deixou tudo que tinha pra viver com os bebês. Você que é uma rainha Mas deixou tudo que tinha pra viver com os bebês. Linda, formosa e vaidosa Traz no cabelo uma rosa que alguém lhe ofereceu Morena quem me contou foi um jungle, você é Maria de Job para nós tu és mulambo Vou oh, oh, abre a roda, deixa ela dançar Ela é Maria Mulambo, aqui é em qualquer lugar Vou oh, abre a roda, deixa ela dançar Ela é Maria Mulambo, aqui é em qualquer lugar Vou oh, abre a roda, deixa ela dançar ela é Maria Molambo, aqui é em qualquer lugar